Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova, trazendo para vocês. Pessoal, passaram essa lenda para a gente e a gente veio aqui para poder fazer a exploração um local bem longe, né, Thaís? Nós tivemos que enfrentar, mostra ali, pessoal, viu? Nós teve que sair cortando milho aqui, ó. Difícil de achar, hein, Thiago? Nós tava quase voltando embora sem achar o um, um local. Passaram para a gente que a casa é assombrada que vê uma mulher aqui, né Thaís? Sim. O pessoal disse que vê uma mulher aqui ninguém mais quis morar no local. Parece que é uma casa boa. Pelo que a gente viu, a porta tá aberta e a gente vai entrar lá dentro. Vamos ver se realmente dá para entrar dentro da casa. Mas pelo que eu vi, Thaís, a casa é boa, né? Aham. Uhum que que você acha a casa parece uma casona muito boa até estranho ninguém morar aqui né sim. vamos dar uma olhada nessa casa vamos sim galera eu peço para você deixar o like se inscreve no canal se você não for inscrito se você tiver alguma lenda aqui no Paraná deixa para mim lá no meu Instagram para mim ou para Thaís meu Instagram tá aí na descrição Bora lá Thaís vamos lá Thiago. Então, bora para mais exploração pessoal o Thiago escutou barulho como o nosso carro tá parado lá em cima no carregador então ele foi dar uma olhada pra ver se não tem ninguém mexendo no carro Porque aqui é um lugar muito isolado E o carro tá sozinho lá em cima Então eu vou mostrando pra vocês aqui Ó, aqui eu acho que era o tanque Ó, Tem uma torneira aqui, uma tomada não Tem nada não, amor? Não eu Falei que o nosso carro ficou lá em cima, né? Que vocês escutou barulho sim, pra ver barulho. Amor, eu tô mostrando aqui, ó Eu acho que aqui era tanque, ó, tá vendo? Ah, sim Ah, ah poderia ser... Pô, isso? casa boa E você tá vendo aqui, ó, baixinha Sim, parece ser boa Aham uhum. Vamos lá pra dentro. Tô curiosa, Thiago, por essa lenda. Nossa, senhora. Dá licença. Olha É casa grande. Licença. Deus, né? O que é isso? Mano, não mexe não. Se tiver cobra aí dentro. Ah, Olha, ban... o banheiro. Olha, que era a cozinha, que é? ó. Vou ver os cômodos aqui primeiro. O que é? Que é? Bota o negócio aí, ó. É uma caixa de disjuntor. Por o fogo, que estranho. Né? Essa casa eu acho que já tem uns, uns 8 anos que ela tá desse jeito, Thiago. Não tá. Olha o piso. Casa boa, velho. Parece que é uma caçona. Parece uma caçona. Thiago, um susto, que susto. Uhum. Pessoal, aqui do lado, ó, tem um... Como chamar, chama? Uma tuia, né amor? De madeira. Depois qualquer coisa a gente mostra aí pra vocês também. Ó, oh, muito grande. Ó, oh, tem um alçapão. Tá, esse um aqui uhum. só pra ver, ó. Ah, tá na teia de aranha. Ai, que dó. Teia de, ah, teia de aranha. Teia de aranha pegou ela. Tem um alçapão aí. Aham. Uhum. Um quarto aqui. Aqui eu acho que era a cozinha. Né? É, Aqui era a cozinha, ó. A pia. Aham. Uhum. E aí? O banheiro, né? Deixa eu dar uma entrada. Nossa, tem um espelho ali. tá Nossa, dá até medo de ver espelho assim, cara. Sim. Eu vou abrir. De quatro. Ai, que susto! Torneira. Que susto. Não tem nada aqui atrás. Tem chuveiro? Deixa eu ver. Não, mas tem um cano estranho aqui. Deixa eu ver. Olha aí, jeito que tá. Ó. estranho mesmo. Bem grande esse box, o aqui é mais baixo, ó. É. Estranho, né? Estranho pra caramba. Aqui devia ser a cozinha então mesmo, né? Aqui tem muito condão. Ah, deve ser uma dispensa, Thaís. Ai, meu Deus, bom, tá Sim. tudo cheio de buraco, cara. porque deve, deve gotear, Filha, né? Aí, isso. Aí. Deve gotear. Sim. Tem nada aqui não. Nada do teleporto? Não. É não. uma dispensinha bem pequena, né? É. é um aqui mesmo. Isso aqui que é estranho, né, velho? Essa aqui é aquela porta da garagem que a gente ah, ia tá. tentar entrar ali. Depois a gente vai rodear pra mostrar pra vocês, pessoal. Tem duas é. Ó, aqui é a sala. Olha, Thiago, essa casa é muito boa. Só lavar ela, cara. Eu tô tu... falando de assim, a casa não é boa, cara. Aqui é outro quarto. Outro quarto. Quarto grandão também, ó ó oh, Mais uma mariposa aqui, desse, tá vendo? Será que nada de vida fica dentro dessa casa, Thiago? Não sei, cara. Que estranho, né? Uma mulher, o é, pessoal viu uma mulher aqui, né? Ó, oh, tá vendo que tem bicho lá fora se mexendo? Ó. Mas aqui é dentro tudo morre. Não, piso, Cala, corta aqui, nada, um piso, piso bom. Abre a porta aqui, amor, pra ver. Brincada, somente. Piso bom, tudo, tá vendo? Ótimo, a casa é ótima. Tem outro quarto. Eu tô cismado que tem alguém nos observando, cara. Eu tô com medo que o nosso carro tá lá em cima. Não, não Quem passar é pode disso. achar estranho o carro lá em cima, né? Que é Você, estranho mesmo. Não sei se é por causa disso. Ó, aqui também. Tem alguma coisa atrás? Aqui tem um negócio aí. Ah, tem um negócio aqui na porta, ó. de Desperturado, né? Uhum. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Ó, Thiago, tá assim, tem outra, né? outro bicho morto aqui, ó. Outros bichos. Que susto, cara. Tá vendo? É. Escuta. Será que era bicho? Não sei. Ó, oh, mais bicho morto aqui, cara. Muito bicho morto. O que foi? não, não sei, cara. Parece que eu tô, eu tô. Parece que a gente tá sendo observado. Não sei. Estranho, não sei se é caso Vamos olhar por situação. fora. Vamos mostrar por fora então. E por fora a gente tem mais visão. É estranho você ficar numa casa assim, gente. Pessoal, parece que estou sendo observado. Deixa eu encostar essa porta aqui. Ó, oh, Então, aqui é o banheiro. Parece que o banheiro foi feito um aumento, amor. Tá vendo? É, parece que o banheiro foi feito um aumento. Ah, foi, parece mesmo. Vamos dar uma volta aqui? Olha o pé de mamão. Ó, e Aqui, olha, a, a gente... Uhum. A gente veio por aqui, ó não, Aqui não é o banheiro, aqui é a dispensa A dispensa, é. é A gente veio bem por aqui, pessoal, bem nesse rumo dessa árvore aí, ó E aí nós chegamos aqui, ó Essa porta é aquela uma que eu falei ali, né? Que você falou, né? Que lá de fora É, tá, tá trancada Essa daqui da sala. E aqui eu acho que era garagem, ó isso, casa boa, cara uhum. A gente tentou achar algum dono, mas a gente... Oh, algum dono não, algum vizinho, mas a gente não achou, né, Tiago? Mandaram a, a localização, mandaram uma foto dela pra nós lá no Instagram. É. Só falaram que o pessoal disse que viu uma mulher, né? Sim. Aí a gente quase não achou, pessoal. Acho que aqui não dá pra ver o carro, né, amor? Não dá, então é isso que eu tava tentando ver. Dá medo, porque fica longe, cara. Fica. Fica longe pra caramba. Ali tem, acho que é a Mictória, amor, ó, tá vendo? Aqui, pessoal, que eu falei, ó, que é uma tuia, um negócio. Tá vendo? Vai abrir aí, amor? Cuidado com cobra, hein, cara. O que tem? Não abre. Não abre? Não abre. Mas eu acho que era um... Mictório. É, porque tem um buraco, ali, tá vendo, ó. Eu vou, eu vou enfiar minha mão, pessoal. Se tiver cobra aí... Vai me picar. Aqui, tem tá? que filmar por aqui, ó. Por onde? Aqui. Ah, tá. Peraí. Não sei se é pra ver alguma coisa. Deixa eu fechar aqui. E aqui é. Aí é aquela tuia que nós viu dali da frente, ah, né? Vamos é ali? Vamos. Tá aqui, né? que estranho. Pôs o, poço, uhum. ó, uma poça ali. Hum. o lugar é sinistro, cara. O que é mais ruim aqui nesse local, pessoal, é que o carro fica muito longe, da é. medo, né, cara? E tipo assim, não fica num lugar que fica escondido, carro. Não. Qualquer pessoa que vê lá da estrada passa na estrada, vê o carro. Acho que daqui não dá para ver o carro, mas não ia mostrar. Pois eu vou tentar. E onde tá o carro ali? Oi, oi. Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, o carro tá lá longe, ó. Se o Thiago aproximar um zoom, vai dar pra ver. Ele tá bem aqui, ó. Depois da plantação. Depois você tenta aproximar um zoom, tá, amor? Tá. Ó, e aqui era uma tuia. Tá vendo? Só acho que não vai dar pra entrar. É perigoso ter cobra aqui, Ai, é perigoso. Quer entrar filmar aí? E aí? Cuidado, tá? Tá. Pessoal, ó, aqui tem um sofá. Tem umas máquinas aí. Pneu de trator. Vou tentar filmar aqui para vocês dar uma olhada. Cuidado, tá caindo si, isso tá amor? Tá. Ó, tem uma cama aqui. Cara do céu. Certeza que deve ter cobra aqui, uma caixa ali. Isso aí, galera, casona sinistra. Pessoal, esse foi o vídeo mostrando a casa aí pra vocês. uma casa bem sinistra, né, Thaís? E bem, bem longe, gente. É. Realmente a gente quase tava voltando embora sem, sem achar essa casa, né, Thiago? Sim. E, pessoal, parece que você tá, não sei, é um negócio estranho, cara, o local aqui. Não sei se é por causa que o carro tá longe, assim, muito longe. Dá medo de alguém mexer, né, Thaís? É, dá medo de alguém parar lá e mexer no carro sem a gente ver daqui. Sim. Porque daqui a gente não consegue ver lá, só daquele não. lugar ali que não tem máfio. Vambora? Vamos. Galera, vou encerrar por aqui. Deixa o like. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.